João enfrenta muitos desafios em seu escritório de contabilidade. Localizar informações com agilidade, manter atualizados inúmeros processos fiscais, acompanhar todas as notificações fiscais demandam muito esforço e atenção da sua equipe. O problema é que em meio a diversas mensagens e o tempo gasto para ler todas elas, João decidia sempre contar com a sorte e ler apenas algumas achando que seriam todas iguais. Certo dia, uma notificação fiscal não foi lida e isso gerou um grande prejuízo e transtorno para o escritório contábil do João. Foi então que ele conheceu o Sistema Vérico. E nunca mais teve problemas com intimações fiscais. Agora João consegue ler e gerenciar todas as notificações recebidas em poucos cliques, monitorar pendências fiscais de todos os seus clientes e muito mais, tornando suas rotinas contábeis mais simples e seguras. E você? Vai continuar contando com a sorte e assumindo riscos? Ou vai assumir o controle agora mesmo? Vere, Você no controle.